Olá, boa noite a todos que nos acompanham em mais uma live educativa que o IFPA Campus do Curuí tem o prazer de apresentar a toda a sociedade. Hoje a nossa temática é bem especial, é sobre os cuidados respiratórios e motores pós-Covid. Afinal de contas, ainda estamos vivenciando esse cenário pandêmico triste, lamentável, desafiador para todos nós, com mais de 470 mil mortes no Brasil, um número que realmente é alarmante, nos assusta. Estamos avançando, é claro, com a vacinação, mas todo o cuidado ainda precisa ser mantido, os cuidados higiênicos, a lavagem das mãos, o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo e evitar aglomerações. Então, hoje, eu que sou enfermeira do campus, tenho o prazer de dividir essa live com o doutor Carlos Eduardo Brito. Ele que é fisioterapeuta intensivista, ele é o responsável técnico da UTI COVID do Hospital Beneficente Portuguesa. É com enorme prazer que hoje eu divido né, essa live para a gente poder agregar conhecimento, repassar a toda a sociedade um pouco desses cuidados que ganharam um destaque ainda maior né, no cenário da pandemia. Afinal de contas, a gente vê que eles são sempre muito importantes para a nossa saúde. Mas como a Covid-19 é uma doença que atinge o organismo como um todo, mas acaba por, digamos assim, lesionar significativamente o sistema respiratório, provocar muitas vezes internação, que acaba deixando o paciente com a sua mobilidade, a sua questão motora prejudicada também. Esses cuidados são fundamentais nesse período pós-COVID, pós, pós no retorno desse paciente à vida dele. Então, seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo Brito, o fisioterapeuta intensivista responsável pela UTI COVID aí no Hospital Benicente Portuguesa. Boa noite, Tainara. Tudo bem? É um prazer estar aqui fazendo essa live contigo, passar essas informações que são importantíssimas para o pessoal, para ter um pouco mais de cuidado, para ter um pouco mais de zelo né, com essa parte respiratória. E esse cuidado com a parte respiratória que o Covid afeta bastante é de suma importância, porque qualquer detalhe é, pode mudar muita coisa. Então, toda informação é bem-vinda, toda informação tem que ser compartilhada e aí a gente está aqui para isso. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a Tainara caiu a conexão dela. Então, assim, gente, um pouquinho do trabalho da fisioterapia nesse cenário né, do COVID. A fisioterapia está tendo uma importância bem grande. Né? A gente está trabalhando para tentar minimizar os efeitos que o COVID ele, ele causa e esses efeitos que são bem... E, bem grande na, na saúde do, do, do paciente, né? Então a Tainara vai e vai falando e aí a gente vai conversando, vai passando todas as informações, tudo que que foi de importante para todo mundo ficar bem nesse período aí. Ótimo. Então vamos lá. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, por gentileza, a todos que nos assistem. É, como é que funciona essa questão da fisioterapia respiratória após o período de pico inflamatório, quando o paciente ainda está né, internado, ainda está lá na enfermaria? Assim, Tainara, a gente tem que pensar que o COVID a gente separa por fases, né? Para a gente entrar nessa parte aí do período inflamatório, a gente tem que saber um pouquinho o que vem antes. Então, a gente considera que o, a fase aguda do COVID ela vai do primeiro dia de sintoma até o décimo dia de sintoma. Então, nesse período, a fisioterapia ela vai observando como esse paciente ele vai se portando. Por quê? Porque a partir do momento que a gente gera algum esforço para esse paciente nesse período agudo, a gente pode repercutir lá no período do pico inflamatório. Então, a gente vai observando a questão de saturação, a questão do próprio cansaço. Então, a gente vai tentando minimizar esses efeitos. Então, é, a partir do momento da fase inflamatória, que é o pico inflamatório, que é do 11º dia, que a gente considera, até o 15º dia, é o período que a gente fica bem tranquilo, bem observando o que que as coisas vão acontecer com esse paciente. Né? É, se Deus o livre guarda esse paciente vai acabar indo para uma UTI, a gente é, a, tem as, as abordagens na UTI, que a gente é, vai avaliando, dependendo dos recursos que a gente tem disponível, né? ou se a gente faz a VNI, que é a ventilação não invasiva, em que a gente tenta ajudar esse paciente a respirar com a ajuda do, do ventilador, né, ventilador mecânico, a gente coloca uma máscara na, no rosto desse paciente, tenta dar esse suporte ventilatório para facilitar essa respiração do paciente, e além de facilitar, oxigenar, né, esse paciente que já tem esse déficit respiratório. Então, assim, no COVID, nessa fase inflamatória, o que, que a gente observa? A gente observa que esse paciente, ele tende a ficar com uma respiração mais rápida, né? A gente entende que essa respiração mais rápida, por conta da inflamação que tem sistêmica no corpo causada pelo Covid, ele precisa compensar, né? Ou seja, a gente respira em torno de 12 a 15 respirações por minuto. Esse paciente de Covid, ele tende a respirar 30 respirações por minuto, né? Então, ele respirando, você percebe que o, o, ele, quando ele respira, o tórax dele ele não respira tão fundo como a gente respira normalmente. Ele já tem uma respiração um pouquinho mais curta. Né? E aí a gente observa essa questão de saturação, a gente tenta dar esse suporte e a gente tenta evitar uma possível intubação. É, após essa fase... É, inflamatória, do 15 em diante, aí a gente já começa a abordar esse paciente mais ativamente, no sentido de, dependendo do PCR, né? o PCR que a gente vê a questão do, dos, dos índices inflamatórios desse paciente sistemicamente. É, a gente considera que a partir de 8 para baixo desse PCR já é um PCR ideal para a gente começar a trabalhar a parte motora e física porque entra essa parte da falta, da, da dificuldade de respirar, da, da dificuldade de, de, de se movimentar? Porque nesse período agudo e até o 15 o dia, que é o pico da inflamação, a gente pede para o paciente o menor esforço possível. Ou seja, aí a gente entra naquela lei do uso e desuso, né? Quanto mais você usa o seu corpo, ele tende a hipertrofiar. Quanto menos você usa, ele tende a atrofiar. Então, quando você perde a massa muscular, automaticamente, nosso tórax para encher, ele também tem músculos acessórios que te ajudam na respiração. E pelo paciente de Covid já ter um excesso de esforço, ele tende a perder um pouco mais de massa muscular, que vai ajudar ele a respirar. Então, após esse período, a gente observa que esse paciente ainda está com a respiração curta, ele ainda está com uma certa dificuldade para respirar pela falta, pela atrofia que, que ele teve nesse período. Então, a gente entra para ajudar ele a respirar com alguns exercícios respiratórios, em alguns casos, até a gente estende um pouquinho essa avenida para dar esse suporte para esse paciente. Certo, nessa temática ainda, só esclarecendo, pessoal, o PCR que você fala é o exame específico de sangue, né? Isso, exame que faz específico. o acompanhamento. Isso, dessa fase isso. inflamatória. Isso. É, outra pergunta: quando. É, as pessoas que têm como verificar né, a oximetria, que é essa questão da saturação da oxigênio no organismo, a partir de quanto, ou até quanto? É, Seria a porcentagem para eu dizer assim, não, agora está na hora realmente de procurar um atendimento especializado. Dá para ficar em casa até qual nível, a partir de qual nível seria importante já fazer a avaliação especializada? Olha, algumas literaturas antes do Covid, eles dizem que a saturação ideal é de 95 em diante, né? Só que a gente observa que por conta dessa questão do Covid, a gente já abaixa um pouquinho esse nível, então a gente já considera normal de 92% em diante, né? de 92% até 99%. Eu geralmente indico procurar um, um, um, um sistema de saúde quando a gente observa que essa saturação, ela está já abaixo de 92%, ou seja, 91%, 90%. Quando ela começa a baixar bastante, esse paciente ele em alguns casos né não são todos não é regra ele já começa a ter um certo desconforto respiratório né porque o, o, o paciente ele não consegue mais fazer a troca ideal por conta da fibrose que o próprio covid já gera no nosso pulmão ou seja não tem mais aquela troca de, de gases ideal no nosso organismo então eu já já já sugiro abaixo de 92 91 90 eu já gente. Perfeito. A Covid-19 é uma doença que gera muitas sequelas, né? Dentre elas, sequelas neurológicas, sequelas respiratórias, motores, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre essas sequelas, por gente. É, a gente acredita que essas sequelas, elas são geradas pelo, pelo tempo que esse paciente passa numa mesma posição, dentro de uma UTI, dentro de um hospital. É, em alguns casos que esse paciente vai para uma unidade de terapia intensiva e, infelizmente, ele acaba indo para um, uma ventilação mecânica, a gente precisa utilizar os neurobloqueadores, né? Os neurobloqueadores são medicações em que eles inibem todo e qualquer movimento, respiração, tudo tudo do paciente, o paciente fica completamente dependente de ventilação mecânica, é, da, da equipe num geral, tanto da enfermagem, da fisioterapia, dos técnicos, médicos, enfim. Então, a gente acredita que é, é, essas lesões são causadas, causadas por conta desse tempo na mesma, na mesma posição. E o que a gente observa? É, alguns pacientes a gente precisa pronar, então a prona em si, ela é um, uma manobra bem arriscada, né? porque a gente corre o risco de perder tubo, perder a ventilação e fora que o paciente fica muito tempo pronado. Né? Existem protocolos que o paciente fica de bruços, né? que é a prona, até 24 horas. Existem protocolos que a gente já seguiu até 36 horas de, de prona, a gente teve bons resultados. Então, imagina você ficar em prona, que não é uma, uma posição que você tem costume de ficar, né? Não teoricamente não é fisiológico, porque a gente não tende a dormir pronado, salve as exceções. E é, e muitas vezes acaba se lesando esse paciente por posicionamento. Então, a gente observa que muitas das vezes, até também pela atrofia associada, né? que a gente chama de síndrome do imobilismo, a gente observa que esse paciente ele sai com dormências, né? a gente vê que, ele, que esses pacientes eles sentem fumigamento na perna, sentem... a gente já viu casos de paralisia facial, a gente já viu casos de paciente que não consegue mover um lado somente do, do ombro, e ele, com exames futuros, eletromiografias, a gente vê que houve um desligamento nervoso desse, desse ombro, então ele passa a precisar mais de um, de um trabalho específico, para voltar os movimentos, sensibilidades e outras coisas. E aí a fisioterapia entra justamente para tentar reabilitar esse paciente fazendo os movimentos, trabalhando a fisioterapia motora, trabalhando eh, exercícios combinados justamente para tentar retornar o movimento e tentar devolver essa, essa sensibilidade para esse paciente como um dos órgãos alvos da COVID são os pulmões, né, que fazem as nossas trocas gasosas, oxigenação, né, que com a ajuda do coração bombeia aí, o sangue oxigenado para todo o corpo, a gente pode, poderia dizer, então, que por conta dessa complicação, os tecidos, é, eles por receberem nesse período pouco oxigênio, né, um sangue pouco oxigenado, eles podem é, agravar né, nessas sequelas Neurológicas, por exemplo, é, alguns estudos mostram que é muito comum no pós-Covid as pessoas apresentarem é, perde, é, assim, dificuldade de memorização, né, é, certo esquecimento mais acentuado, fica com as questões cognitivas e neurológicas um pouco alteradas, o que às vezes com o decorrer, né, com o passar do tempo pós-Covid, essas questões vão sendo reabilitadas. Mas é muito comum, né? Os estudos mostram que é muito Sim. comum também as pessoas terem esse tipo de lesão. A COVID também, ela, como eu falei, ela comete o organismo como um todo. Inclusive, além dessa questão motora, neurológica e respiratória, também tem a questão vascular, né, Carlos, se você quiser comentar um é. pouquinho. Tem o risco aí de desenvolver maior evento trombótico, né? Das pessoas desenvolverem trombose, que é quando a gente tem aí um coágulo, né, a formação de de coágulos sanguíneos e que esses coágulos podem até se desprender e, e gerar aí o um agravamento mais acentuado ainda que são os casos de embolia, né? Que são os casos assim mais graves que precisam realmente de atendimento imediato, hospitalar imediato. E portanto ela dá essa complicação também para o lado vascular, né? Para desenvolvimento uhum. de trombose, enfim, nessa fase inflamatória da doença. Então como é que a gente é, pode dizer que é seguro começar uma fisioterapia motora, ou seja, a fisioterapia que vai é, ter a, a relação aí com a movimentação corporal para reabilitar justamente essa síndrome da imobilização que muito também danifica o organismo de quem precisa ficar muito tempo internado. Então, a gente observa que a gente precisa analisar Primeiramente, as, a, o PCR, que é, são os cortes, são o que nos mostra a, a parte inflamatória no, é, sistemática do paciente. Beleza. O PCR deu normal, tudo. A gente já começa a fisioterapia motora de uma forma mais leve. Por que a gente começa mais leve? Porque, assim. Lembra da parte aguda da fase aguda e do período inflamatório. São 15 dias. Imagina, são 15 dias em que você precisa fazer o mínimo esforço possível. Então, você fazendo o mínimo esforço possível, você tem muita perda muscular. Então, automaticamente, lembrando o que eu tá a o coração e o pulmão são dois órgãos inteiramente um inteiramente dependente do outro se um não funciona bem, o outro não funciona bem, entendeu? Então, por conta disso, é, por tudo que tu falaste, a questão dos trombos, o é, uso de, de, de medicação é, para afinar o sangue, para evitar esses trombos, então, automaticamente, a gente tem que lembrar que esse paciente ele não está com uma troca gasosa, ou seja, ele não está absorvendo oxigênio de uma maneira adequada. Então, o mínimo de esforço que a gente faça nesse paciente é um esforço absurdo. Então, eu costumo dizer que o paciente no pós-Covid ele é um eterno maratonista. Porque, digamos, é, ele passou bem, muito bem pelo Covid, não precisou de nada mais avançado, nada. Mas ele foi liberado, voltou a trabalhar. Se ele descer e caminhar meio quarteirão, ele está cansado. Porque é um esforço de, é, exagerado para ele. Então, tem que ser gradativamente esse esse retorno para a sociedade. Entendeu? Então, o que que a gente observa? A gente precisa trabalhar de uma forma mais tranquila. É, trabalhar segmento por segmento. Então, ah, hoje a gente vai trabalhar parte motora de membros superiores. Hoje a gente vai trabalhar a parte motora de membros inferi inferiores. Não dá para a gente ir trabalhando tudo de uma vez, porque esse paciente vai cansar. E por ser um pós-Covid, teoricamente recente, ele vai apresentar novamente queda de saturação, que é esperado. Só que a gente começa no pós-Covid, quando a gente tem a segurança de avaliar esse paciente que ele... Tá, beleza, ele tá com a saturação ainda subindo, não acima de 95, nada como era antes, mas ele tá ainda mantendo uma saturação 92, 93, o mínimo de esforço cai para 89, 85, mas o que a gente tem que se preocupar é, diferente da fase aguda da, do pico inflamatório, essa saturação retorna, ela tende a subir, esse paciente ele tende a absorver mais oxigênio, né? E a gente consegue trabalhar. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o oxímetro do lado, observando frequências cardíacas. A gente não pode elevar essa frequência cardíaca acima de um alvo. A gente geralmente usa frequências cardíacas que a gente faz o cálculo de porcentagem. Por exemplo, ah, eu preciso utilizar 50% da capacidade desse coração Então, a gente faz o cálculo adequado para não ultrapassar essa frequência cardíaca, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa avaliar e ter muito cuidado com esse paciente, porque ele pode voltar para um hospital. E isso vai ser por um esforço demasiado entendeu? A gente tem que ter cuidados para não gerar mais... Lembrar que ele passou por um, por um processo inflamatório recente, e se a gente estressar demais esse, esse paciente, ele volta a fazer eh, processos inflamatórios sistêmicos. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais calma, a gente precisa ter mais tato para esse paciente. Essa é uma parte importantíssima da live. Carlos Eduardo Brito pontua uma situação que eu realmente gostaria que todos os que estão nos assistindo tivessem a máxima atenção. Eu digo todos mesmo, não somente quem já passou pela Covid, que está nesse período pós-Covid, mas quem, de repente, possa estar tá acompanhando alguém nesse período, que possa ter um familiar, um conhecido. Às vezes, a gente pensa num caso leve, é, com uma certa insignificância, ele acabou de pontuar isso, às vezes a pessoa acha que, ah, eu tive leve, eu não tive grandes complicações, eu nem precisei ir para o hospital, consegui me restabelecer em casa... Não tive sintomas graves e, portanto, eu posso ter minha vida da mesma forma como antes, fazendo esforço exagerado, né, que podem, como ele bem explicou, posteriormente, infelizmente, acabar agravando um caso que até então estava sendo considerado leve ou moderado, né, com tratamento em casa mesmo, tratamento clínico, é... Por que, que a gente tem que pontuar isso? Porque muito, assim, o exercício físico ele é fundamental para a nossa qualidade de vida, para melhorar né, nosso estilo de vida, melhorar nossa qualidade. Porém, especificamente no período da COVID, como o caso do Eduardo falou, é fundamental que o paciente se mantenha em repouso. Ele respeite esse tempo que o organismo está passando por uma doença que causa um percurso inflamatório e que precisa de um tempo para se restabelecer. Ele bem pontuou que algumas pessoas, mesmo no pós-Covid, já curadas da Covid, elas apresentam é, dificuldade ao mínimo os esforços. Aquelas situações que seriam corriqueiras para ela anteriormente, como subir um lance de escadas, como andar um quarteirão, para ela, nesse pós-Covid, pode ser é, um grande esforço. Porque justamente demanda do organismo dela esse maior esforço. Afinal de contas, os órgãos foram lesionados né, por conta da doença, mesmo que a pessoa não tenha manifestado nenhum tipo de quadro muito grave, mas ainda assim passou por ela, causou alterações orgânicas e precisa desse tempo para se restabelecer. É muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. né? Apesar de se sentirem bem, as pessoas precisam é, aguardar esse período de recuperação orgânica. E a fisioterapia, ela vem justamente com esse intuito, né? De ser uma, um, um instrumento, uma ferramenta é, científica que ajuda gradativamente essa recuperação. O importante é a gente pensar em se recuperar, obviamente, mas se recuperar com qualidade, com prudência. Não adianta a gente querer um retorno como a vida antes, Rapidamente, sem respeitar essas etapas, né? De fisioterapia motora, respeitando os membros, avaliando as sequelas, que podem ser neurológicas, respiratórias, motoras, circulatórias, cognitivas, enfim, N sequelas. É importante, por, é, é, dessa forma, a gente seguir os protocolos, né? Da equipe multidisciplinar, da equipe multiprofissional e usar. É, usada a fisioterapia respiratória e motora é, como uma ferramenta positiva nessa reabilitação. Só é tá isso mesmo? Um é, a gente tem que pensar o seguinte. É, o que, é que acontece no nosso pulmão no pós-COVID? O é, é, COVID, COVID ele gera fibroses no pulmão. O que é, que é a fibrose? A fibrose, vamos deixar um pouquinho mais fácil. É como se o seu pulmão ficasse mais duro. Né? Ou seja, ele não tem mais aquela capacidade de, de, de se distender para ter aquela, a entrada daquele ar que você conseguia puxar antes. Né? E ele perde essa capacidade momentaneamente, nesse, nesse pós-agudo da, da doença. Né? Lembrando que como você ficou convalescente esses dias, aí a gente volta para a parte respiratória. O teu músculo, no, pensando cor, no corpo como um geral, ele necessita de oxigênio para fazer contração. Aí a gente volta para o pulmão. teu pulmão tá duro. Então, ele não consegue fazer aquela troca adequada. E se o teu músculo tá precisando de oxigênio e o teu pulmão não consegue mandar oxigênio ideal para o teu, teu músculo, automaticamente você vai cansar. E você cansando e insistindo... Não é, ah, não, tô estou cansando, mas isso vai passar e... Não, não é assim, entendeu? Você precisa ir gradativamente. Você tem que respeitar o pós da doença. Você tem que entender que teu pulmão ainda não está como era antes. E o teu corpo vai pedir oxigênio. Apesar do nosso corpo ser extremamente adaptável, você consegue, o teu corpo consegue, o teu organismo consegue se readaptar a certas alterações, mas esse pós, pulmão, coração, tem que ser, tem que respeitar. Ele é gradativo, ele é gradual. Então, tem que ter cuidado. E isso é muito relativo, né? muito subjetivo, porque cada pessoa tem um organismo, Exato. cada pessoa Exato. tem um, um histórico, de doenças, né, de comorbidades. Cada pessoa tem um grau de desenvolvimento da infecção por covid. Exato. Então, tudo isso é, é variável, né? Eu não tenho uma receitinha igual para todo mundo, né? Exato. E ainda tem pacientes que tem as comorbidades. É fumante, é etilista, ou então já tem uma doença de base, asma, ele é efizematose, então tudo isso é diferente para cada paciente. Cada paciente responde de uma forma diferente. Não é porque eu consegui, depois do Covid, ficar bem, voltar minha vida de uma hora para outra, que a Tainara vai conseguir também. Não é assim, não é receita de bolo, é pessoa para pessoa. Exatamente. É isso mesmo. É... Então vamos ver aqui, quais os cuidados ao começar, então, o que a gente pode avaliar aí para começar a fisioterapia motora e a respiratória, né, quais os pontos aí precisam ser avaliados para que a gente possa começar de forma segura, tá, só pontuando antes dele responder essa pergunta, quando eu falei do exercício físico, que ele é um aliado à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, a gente pode retornar, né, Carlos Eduardo com o exercício após, claro, o recebimento da alta, é, médica, enfim, pós-Covid, é, a gente pode retornar gradativamente, até deve, né, retornar gradativamente os exercícios, Isso. a prática de exercício, para que a gente possa fortalecer, né, o organismo também. Isso, a gente deve, né, essa palavra. E eu costumo dizer que a gente, no pós-Covid, mesmo que você não tenha o Covid, você... Tem que, a gente está numa uma realidade, a gente está num, num momento no mundo que a gente precisa focar na qualidade de vida, né? Então, fazer o exercício físico te dá uma possibilidade de sair melhor da doença, né? Pensando um pouco no pré e no pós, você consegue trabalhar, consegue ter uma resposta até melhor ao tratamento. A gente já teve casos de pacientes que ficaram mais de 30 dias entubados e com 21 dias de pós-covid estava correndo. E super bem. Então, depende muito da vontade também, do acompanhamento ideal. Não pode ficar colocando a carroça na frente dos bois, porque não vai melhorar. Tem que ser gradativo, né? E aí... É, em relação à sua pergunta, foi quando é... quais os cuidados que a gente ah, deve pontuar para começar a fisioterapia motor e respiratória? Bom, o que a gente tem que avaliar primeiramente é como é que tá a respiração desse paciente, né? A gente precisa avaliar se esse paciente ainda tá com uma respiração muito curta, se ele cansa se ele não cansa, se ele consegue fazer o mínimo de esforço possível, o que ele consegue fazer, se ele consegue tomar banho, se ele consegue sair do leito, se ele consegue sentar, é, se ele tem um dia a dia e saber como é esse dia a dia, porque é muito é muito relativo, né? Por exemplo é, para mim, fazer um esforço de, de levantar da cadeira é super tranquilo, mas para um paciente de pós-Covid pode ser uma dificuldade extrema. Então, a gente tem que começar a trabalhar e analisar de fato o que ele consegue fazer. Aí Como eu falei previamente, o pulmão e o coração, os dois funcionam juntos. Né? Então, a gente tem que saber do histórico cardíaco desse paciente para tentar entender se ele tem algum, alguma, alguma doença já pré-existente cardíaca ou não, para a gente começar a traçar esse tratamento para ele. Aí a gente avalia a questão de frequências cardíacas, a frequência cardíaca desse paciente em esforço, em repouso, né? porque a gente precisa entender o que, que ele pode fazer e o que não pode fazer automaticamente, vendo esse esforço respiratório do paciente, automaticamente o coração também bombeia mais rápido. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Então, no caso, avaliar a saturação, a questão do índice saturação, inflamatório, né? Isso, Lá com é. o exame de sangue do PCR, enfim, as atrofias então, que ele possa esses, ter. Geralmente, esses pacientes eles já saem do, do hospital né com o um PCR... Menor do que oito, então, teoricamente, né, a gente espera, é, já dá para começar a trabalhar a fisioterapia já no, no pós-altas que está lá. Em alguns casos, a gente já começa a trabalhar com esse paciente mesmo dentro da, da, do hospital, né? em alguns casos até dentro da UTI. Perfeito. E o que abordamos na reabilitação do paciente pós-COVID, então? Né? A questão da capacidade pulmonar, hipertrofia, enfim. É, a gente aborda nesse paciente aqui que a gente avalia bastante a capacidade pulmonar, né? É, como tu falou antes, a capacidade pulmonar do paciente, o Covid afeta praticamente, o foco dele é o pulmão, é a respiração, tirando a, a, as demais partes. Então a gente tem que entender como esse paciente respira, avaliar a, o antecedente pulmonar desse paciente, saber é, de fato como esse, esse pulmão, ele é antes do Covid, para a gente ter como base como a gente vai trabalhar esse paciente, o que, é que ele fazia, se ele fazia esporte ou não, se ele era fumante, o que ele costumava fazer, então tudo isso a gente avalia. É, parte pulmonar, é, alguns, alguns para eles, eles sugerem fazer espirometria recentemente após a COVID. Eu particularmente não vejo muita muita alteração. Vai dar alterar, né? Porque esse paciente está no pós-COVID vai ter uma capacidade pulmonar por conta das fibroses que o próprio COVID gera. Então, a capacidade pulmonar vai dar baixa. Então, eu geralmente, eh, sugiro, né? Indicar a gente não pode, mas a gente sugere que esse paciente comece a fazer esses exames de capacidades pulmonares após um mês de fisioterapia. De fisioterapia respiratória, né? Agora, a parte motora a gente começa a trabalhar associada a parte respiratória e motora. A gente diz que nesse pós-Covid, a gente precisa trabalhar ambos juntos né? e também separados. Não dá só para focar em uma coisa. Até porque o mínimo de esforço que o paciente faça, ele vai ter um desconforto respiratório. Mas isso faz parte da reabilitação. Perfeito. É, assim, o conceito de saúde, né, pela OMS, engloba a saúde como um todo, né, saúde biológica, saúde mental, saúde social, enfim. Portanto, falar de qualidade de vida é, é tentar manter-se, né, os estudos mostram que pacientes que têm, conseguem ter uma boa qualidade de vida, um bom condicionamento físico, uma boa alimentação, geralmente, são pacientes que conseguem ter um um bom desfecho, digamos assim, nessa, nessa doença, né? A resposta do organismo às terapias, aos tratamentos, ela é mais positiva. Você consegue visualizar isso também na sua realidade como responsável técnico de uma UTI COVID, pacientes que tenham um histórico mais saudável, um histórico de boa alimentação, né, sem vícios, com um estilo de vida mais saudável, com prática de exercício regular. Lembrando que exercício regular é... é é muito mais do que estética, né? A estética, claro, ela é. vem agregada, mas é qualidade de vida mesmo, né? É melhorar condicionamento físico, qualidade do sono e, portanto, a saúde como um todo. É, a gente observa, eu costumo dizer na UTI que esses pacientes são alguma coisa mais fáceis de trabalhar. São aqueles pacientes que eles conseguem ter melhores resultados, eles aguentam mais as terapêuticas, né? É, os pacientes que já têm vícios atrelados, pacientes etilistas, principalmente, são aqueles pacientes que a gente vê que são pacientes de difícil sedação, então a gente não consegue trabalhar a parte... Etilistas alcoólicos. são aquelas pessoas que consomem que... bebidas alcoólicas, Isso, né? Exato, perdão. É, pacientes que, que fazem uso de medicação controlada, então, esses pacientes são bem difíceis de, de, de se ventilar, digamos assim, quando evoluem para uma intubação. A, a sedação é muito difícil, a, a ventilação é muito difícil e o prognóstico, infelizmente, são os piores que a gente avalia. Agora, os pacientes que têm qualidade de vida boa, com, e, se alimentam bem, tem, eh, não consomem bebidas alcoólicas, são, aqu são aqueles pacientes que a gente consegue trabalhar bem, são aqueles pacientes que têm bons resultados, são aqueles pacientes que evoluem mais rápido do que a gente imagina, então eh, é o que a gente indica, né? hoje qualidade de vida é importantíssima. Você acha e também que... Perdão, continua <risos> Só um exemplo, a gente teve paciente que, é, que nunca fumou, nunca bebeu, praticava esportes. Então, assim, a gente teve esse paciente que em cinco dias, o pulmão dele é horrível, mas hoje, em cinco dias, ele foi estubado, hoje já voltou a trabalhar, está super bem, voltou às atividades de vida dele, graças a Deus está muito bem. É, claro que existem as exceções, mas na grande Existe. maioria, né, é, é. a gente vê que não sou eu e o caso Eduardo que estamos dizendo, são os estudos que apontam, né, que a melhor com qualidade certeza. de vida melhora, com certeza, toda a função aí biológica, é, psicológica do paciente, que engloba aí a saúde como um todo. Tu falou na parte psicológica, né, Tainá, tá, né? tá desculpa a gente diz que a gente perde muito paciente por conta do psicológico. Né? É uma coisa que eu brigo bastante dentro da UTI. É, a, a gente precisa ter um acompanhamento psicológico dentro do, da UTI diariamente, o tempo todo, com esses pacientes. Que é assim, a, o médico está lá, enfermeira tá lá, fisioterapeuta tá lá, tá todo mundo. Só que aquele paciente já vem de fora de uma UTI, já tem aquele pensamento, mesmo no pós de, de Covid, que a Covid é uma coisa extremamente grave, que não deixa de ser, porém, ele já vem com aquele medo e automaticamente. Agora, falando da parte respiratória, o medo em si, ele hiperventila, a ansiedade hiperventila, hiperventilar é deixar a, a respiração mais rápida, né? Quando a gente pega um susto, a nossa respiração fica super rápida. E para esse paciente que já tem essa condição pulmonar, já está com um pulmão que tem, pulmão duro, né? Que é pela fibrose do COVID. Então, a gente observa que esses pacientes, eles acabam, infelizmente, evoluindo para um prognóstico ruim. A gente já observa aqueles pacientes que ficam mais tranquilos, mais calmos, aqueles pacientes que confiam na equipe, aqueles pacientes que confiam no trabalho, são aqueles pacientes que evoluem bem também. né? Então, assim, eu falo por experiência própria. Eu, quando eu tive, infelizmente, eu peguei na época, eh, eu tive crise de ansiedade, porque a gente vê o que que acontece, e foi um momento em que eu fiquei super desconfortável. né? Mas, logo, a gente tem que trabalhar a nossa cabeça, e trabalhando a cabeça a gente consegue é, é, minimizar esses efeitos. Então, tenham um, é, é, um pouco mais de, de calma nesses momentos para não acentuar. Então, quer dizer que você é a prova viva da, da vivência que a questão emocional, psicológica, ele interfere diretamente né, na, na recuperação. Afinal de contas, a gente fica, né, como eu falei, é um, é um cenário muito triste. A gente tem muitas perdas. Né, a gente vê um número alarmante de mortes. Né, de, de, enfim, perdendo muitos familiares, muitas, muitas pessoas. É, é normal até, seria assim comum, esperado, as pessoas ficarem com medo. Mas é importante, por isso que eu digo da qualidade de vida, sabe, gente? Mesmo que a gente não esteja é, passando por um problema é, da Covid. Mas no pré-Covid, na situação sem nenhum tipo de doença, é importante a gente cuidar de todos os âmbitos, né? De todas as dimensões da nossa saúde. É importante a gente manter o organismo o biológico bom, né? Poder se alimentar bem, dormir bem, é com as vitaminas em dias, poder pegar um sol de manhãzinha cedo no final da tarde, para aumentar a vitamina D, que é visto como um, um grande potencial aí a gente aumentar a nossa imunidade, né? Desembalar menos e descascar mais, comer coisas mais saudáveis e menos industrializadas, né? Pensar comer realmente verdade, na... Né? É, comer de verdade, exatamente. É pensar na saúde como algo realmente muito valioso, porque tá aí o cenário que estamos vendo o quanto é desesperador ter que precisar né, de atendimento e, e o pior ainda, ter um desfecho nada favorável que é perder alguém, perder sua vida. Então, apostar aí na boa qualidade de vida é sempre um bom negócio. E manter a, a, a saúde mental em dia, a saúde mental bem, é fundamental para que a gente possa... né? se manter mais equilibrado, mais estável diante das situações estressantes, como é o caso que a, a situação que a Covid-19 gera para todos nós. Né? O medo de se contaminar, o medo de precisar de um leite, o medo de, infelizmente, não resistir. Mas a gente Eu não tô tem tô que viver do entendo, medo. Não. Né? A gente não tem que viver do medo, a gente tem que ter uma postura ativa. Se a gente percebe que não está conseguindo sozinho, é hora de buscar ajuda profissional. Temos uma equipe multiprofissional da saúde aí, é, gigante, com vários profissionais que são competentes para ajudar nesse processo, que muitas vezes está ruim de se conseguir sozinho. Né? E ver o quanto tudo isso influencia, porque, por exemplo, como ele falou, se a, o paciente geralmente é, acaba desenvolvendo uma crise de ansiedade, fica mais nervoso, a chance dele aumentar a hiper, hiperventilação, dele ter uma, uma respiração mais ofegante, mais rápida, e o que, claro, irá prejudicar o, o, o andamento aí do tratamento, é muito grande. E a gente precisa estar tá vigiando, controlando isso de forma preventiva, para a gente poder sair da melhor forma possível nas situações de Seria o caso Não também de uma situação... Não pode perder a cabeça, ruposista. né? Não pode perder a cabeça, né? Não só é, em relação à Covid-19, mas em todos os desafios que a vida nos impõe todos os dias. Exato. É isso mesmo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. E, assim, é, quando é que a gente... Consegue, então, saber, de fato, que o paciente está apto para retornar às suas atividades diárias, né? Retornar a sua atuação à sociedade, né? Ao seu trabalho, à sua vida cotidiana, ao seu ambiente familiar, enfim. Suas atividades. Bom, assim, em relação ao tratamento da fisioterapia, a gente costuma sugerir entre 2 a três semanas de de acompanhamento da fisioterapia, né, se tratando dessa parte motora, da parte respiratória, é, quando a gente observa que esse paciente já tem é, uma certa independência, né, pensando na independência é, respiratória, no sentido de ele conseguir ter uma respiração menos curta do, é, é, do padrão da COVID, né, ter uma respiração um pouco mais próxima do normal, né, entre 12 e 15 é, respirações por minuto e quando esse e durante aí a parte cardiológica a gente tem que observar é, no, no no esforço desse paciente para essa essa desculpa a frequência não aumentar tanto né ficar algo dentro da normalidade ficar é, dentro do aceitável e principalmente saturação porque assim a gente está num cenário em que a saturação virou assunto todo mundo pergunta a saturação né dos do uhum. seus familiares dos seus doentes e a saturação precisa estar dentro da normal precisa se manter dentro da normalidade ao um esforço porque se cair essa saturação, a gente entende que esse paciente ainda não está conseguindo fazer uma troca gasosa adequada, ou seja, ele não está conseguindo captar o oxigênio ideal para mandar para o resto do corpo e a saturação cai. Então, a gente avalia essa saturação, respiração, frequência cardíaca, se tudo estiver dentro da normalidade o paciente está conseguindo se mexer, está conseguindo levantar, está conseguindo fazer o que de costume ele fazia no pré covid a gente libera da alta e consegue voltar para o dia a dia. Só que assim, quando a gente dá alta para o paciente, eu costumo dizer que nesse momento, é aquele momento em que a gente tem que sair daquela nossa cabeça de ai meu Deus, eu não posso mais é, cansar. Não, você precisa cansar, porque esse cansaço vai te dar qualidade de vida, você precisa fazer um exercício, você precisa manter essa qualidade, tudo que a fisioterapia ganhou na questão do, da fisioterapia respiratória, tanto na questão da fisioterapia motora também, então você precisa manter isso. Porque assim, o que a gente vê dos desfechos ruins dos pós de Covid é, o paciente ele teve alta foi para casa, não teve acompanhamento da fisioterapia, ficou tendo falta de ar ainda, eh, os mínimos esforços, a saturação voltou a cair, não voltou a subir, e infelizmente esses desfechos são os ruins, porque a cabeça não está... A cabeça não, o geral do, desse paciente, ele não trabalhou para voltar para o dia a dia, ele simplesmente se entregou. Então... Tem que voltar, tem que, ter, tem que trabalhar um pouquinho para ir ganhando esse dia a dia. Se hoje você sai do leito você cansa, senta na cadeira, verifica todos os seus parâmetros, insiste mais um pouquinho, voltou ao normal, insiste mais um pouco. Ou seja, é literalmente um passo por dia, é um passo de cada vez. É para ganhar todo dia, é um ganho. Né? Lembra, é uma eterna maratona esse pós-Covid. Então, se você decide correr uma maratona, você não vai correr a maratona no primeiro treino, mas você vai treinando dia após dia para chegar até a maratona. Então, pós-Covid funciona dessa forma. Então, tem que, não pode se entregar, tem que trabalhar tudo é uma questão de equilíbrio, né? não precisa ser um exercício explosivo além da sua capacidade, ah, mas também a inércia, né? ficar na mesmice, verdade. só deitado, acaba não evoluindo, né? não melhorando para a esses padrões. Não tem como trabalhar com paciente de pós-Covid exigindo demais dele, é impossível, o paciente não rende, pelo contrário, tu cansa o paciente tanto fisicamente quanto na parte respiratória, você não consegue. Você tem que ir trabalhando gradativamente. É bem lento. Eu, o pós de Covid é lento. A gente tem que entender isso. Não é porque o seu, o seu IgG já deu positivo, tu não está mais transmitindo, tu não está mais é, é, sentindo os sintomas que tu pode voltar para tua vida para tua vida como antes. Não funciona assim. Salvo as exceções em que não tem sintoma, não tem nada. Mas o paciente que teve o mínimo de sintoma possível, ele precisa ter esse acompanhamento, ele precisa avaliar. Né? Tem que ter esse controle. E a nossa responsabilidade é comunitária, né? É com todo apesar... Né, das pessoas já terem algumas contraído a doença, mas ainda corre o risco de serem transmissores a outras pessoas, né? Sim. Ainda não, não temos a população toda aí vacinada, né? Não está todo mundo imune. Então, manter os cuidados, né? E se manter também protegido para que possa proteger os outros, é uma questão até de responsabilidade social, né? Não é porque tu teve, que tu não pode mas tem que a gente já observa casos de pessoas que tiveram novamente, né, e tem que continuar, uh, tudo que tem que ser feito, lavar a mão, usar máscara, ter o distanciamento, tem que continuar, gente, tem que ficar é, é... tudo Existe o risco, ele é, ele é concreto, é. né, o risco da reinfecção. Ele existe, né? É como né? falou, a, a responsabilidade com a sociedade. Não é porque você teve que todo mundo ao seu redor também teve. Não, teve, teve gente que ainda não teve. Teve gente que ainda não sofreu o, o, o que, que a Covid causa. Então, você tem que ter responsabilidade com o próximo também. Com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que daqui a pouco a gente já vai encerrar a live. Então, quem tiver dúvidas, quiserem comentar aqui no nosso... É, link abaixo dos comentários. Fique à vontade, é hora de tirar dúvidas com o doutor Carlos Eduardo Brito, que muito gentilmente aceitou o convite de estar aqui com a gente, dividindo essa like. Eu vou ler aqui, vou dar boa noite para a Milene Souza, né, que está aqui acompanhando a gente, assim como a Regiane Oliver, a Ilda Cunha, minha sogra. Ela fala assim, inclusive, Carlos, ela teve complicações no pós-Covid. Em fevereiro, ela teve... Pneumonia pós-Covid. E até agora, ela sente cansaço e tem quedas de cabelo. Ela queria saber se poderiam ser sequelas da Covid. Ela teve um... as sequelas já em fevereiro, né? Com pneumonia pós-Covid. A gente observa em alguns, algumas pessoas essa queda de cabelo, sim. E esse cansaço precisa ser trabalhado. Esse cansaço é, é natural que você sinta ainda, lembra? teu pulmão ainda está fibrosado, né? ele ainda está eh, duro, digamos assim, e ele precisa fazer eh, esse acompanhamento. Precisa começar a exigir um pouquinho mais. Sentir o cansaço não quer dizer que eh, você ainda tem eh, resquícios da doença, você está com a sequela, você precisa tra tratar a sequela. Esse cansaço, como a gente geralmente consegue trabalhar, sempre indo um pouquinho a mais. Lembrando, dentro do, da, da segurança, vendo a frequência cardíaca, vendo a saturação, aí, prestando um pouquinho atenção na respiração. Esse cansaço você precisa entrar nele, você precisa cansar nesse momento, né? Mas observando todos esses momentos, o oxímetro ele dá frequência cardíaca e a saturação, né? Então, você usando um oxímetro, você consegue avaliar a sua frequência cardíaca. Se tiver 100, okay. se tiver 110, 115, aí você já precisa ficar um pouquinho mais é, é, alerta, né? digamos assim. Agora, a saturação, você precisa avaliar. Se a saturação está acima de 92, trabalha, vai lá. É, essa questão da, das sequelas pós-Covid é muito comum, né? Os estudos mostram que esse cansaço persiste ainda por alguns meses okay. após o término da doença, né? O cansaço, ele, ele ainda é presente aos mínimos esforços. E essa verificação Exato. que você estava comentando, da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio, é, seria na pessoa em repouso, sem estar sem tá fazendo atividades, assim, né? As duas nas duas. Na, nas duas. Você precisa avaliar se o paciente está com, com a saturação ideal em repouso para saber o que que é o basal, né? Saber o que que é como é que está essa saturação em repouso e você precisa avaliar essa saturação durante o exercício, porque sabendo como é que vai se portar essa saturação, se ela vai baixar, você tem parâmetros de trabalho, você tem parâmetros para saber se você precisa descansar porque ela teve em fevereiro, então acredito eu que a saturação dela já está se mantendo estável, normal, né? mas se em esforço ela tá, é, começar a fazer os exercícios, fazer, é, se exigir um pouquinho mais dessas atividades que ela costuma fazer e a saturação ainda é normal, continua um pouquinho, cansou, ficou ofegante, para, descansa, vai lá e continua. Descansou, vai lá e continua. Saturação caiu, que é possível, né? Sentou, observou. Saturação voltou para o normal, vai lá e continua. Não tem porquê, porque se ela continuar, é, ah, eu sinto cansaço, aí parou no cansaço, e não continuar, ela vai ficar sempre chegando no mesmo ponto. Entendi. Entendi. E, assim, como a COVID, ela causa essa fibrose, que é o endurecimento, né, do tecido, do parênquima pulmonar, isso é agravado com pessoas que, que têm histórico de fumo, né? Foram fumantes ou são fumantes e, e já tem nesse quadro também de fibrose causada pelo próprio cigarro? Sim. É, Pacientes que fumam ou fumaram por muito tempo, a capacidade pulmonar, ela não é igual a um paciente com pulmão sadio. Né? O, a nicotina, quando entra no pulmão, ela, ela causa uma, uma certa destruição no parênteses pulmonar. Né? Ela causa uma certa fibrose pela nicotina presente nos pulmões. Mas, assim, depende muito de caso para caso. Né? A gente já pegou inúmeros pacientes com fumantes e estão normais, estão super bem, voltaram às suas atividades de vida, mas é respeitando esse, esses parâmetros que eu falei ah, ainda há pouco. Sempre observar a saturação, sempre observar a frequência cardíaca, ver como é que está a, a respiração. Esse paciente volta para o normal, volta para o que ele está, mas demora um pouquinho mais, até pelo histórico de ser fumante. Perfeito. A Joelma Lousada também está aqui presente com a gente. Muito obrigada pela participação. Luciane Coen, Samuel Cunha, meu esposo também participando aqui. Muito obrigada a todos que nos prestigiam. É, compartilhem essas informações, esses conhecimentos com as outras pessoas. Sejam canais de informação também. É, acompanhem aqui o nosso Facebook, constantemente faremos outras lives é, com temas sempre muito relevantes, muito importantes sobre a saúde. Eu quero aproveitar aqui o momento, é, pedir para que quem ainda tenha dúvidas, queiram fazer algum, algum comentário, se manifestem, daqui a pouquinho a gente já vai estar tá encerrando a nossa live de hoje. Tá? Eu queria... Mais uma vez, agradecer imensamente a presença do Carlos Eduardo Brito, que é fisioterapeuta intensivista, está aí na linha de frente, atuando como responsável técnico da UTI Covid da, do Hospital Beneficente Portuguesa. É um prazer enorme conversar com você, que detém esse conhecimento da fisioterapia, vem mostrar para a gente a importância desse acompanhamento no pós-Covid também, Daí aí uma uma ressalva aí para essa questão da nossa qualidade de vida, para a gente poder ter um bom padrão aí de saúde, conseguir passar bem pelos, pelas adversidades da vida e poder, no caso da Covid, se recuperar com mais qualidade, né? com uma velocidade aí mais exitosa, mais rápida até, eu diria. Fique à vontade, se você quiser fazer alguma consideração, a fala é sua e desde já, em nome do IFPA Campus Tucuruí, eu agradeço a sua participação. Obrigado, Tainara, pelo convite. É uma satisfação poder estar passando as informações para vocês. Obrigado, IFPA. É... Gente, passa as informações. É... Procurem é... fontes seguras para se informarem em relação a... ao COVID, a... ao tratamento do COVID. Procurem profissionais que são que tem um domínio da doença, porque é, fazer por fazer não vai resolver, né? Às vezes o barato sai caro, então procurem profissionais adequados, façam os acompanhamentos com a fisioterapia, a fisioterapia ganhou bastante é, notoriedade durante a pandemia, então é, existem muitos profissionais bons, a curuí deve ter alguém bom também, com certeza. Então, é, o pós, ele é importante. O pós COVID ele é super importante. É, não tratar no pós é a mesma coisa do que você ainda está durante a doença. Porque os, o, o pós, ele tem sua importância de ser tratado. Então, procurem um acompanhamento, porque deixar para lá não vai ajudar vocês agora e nem futuramente. Porque o pulmão é uma coisa muito séria. O pulmão, se você deixar, ele não volta ao normal. Então, você precisa trabalhar, você precisa fazer um acompanhamento decente para você voltar para sua vida, para como ela era antes. Ter saúde, mantenha uma qualidade de vida, comam comida de verdade e mantenham a qualidade. Agora, caso eu queria saber se por um acaso tem algum exercício, algum, alguma forma é, que possa ser feita em casa, pela pessoa que passou pelo Covid, para melhorar né, o seu ritmo respiratório, sua oxigenação, Caso tenha como ser feito pela própria pessoa a domicílio, eu queria que você mostrasse, se for possível. ó oh, Então, assim, como a gente observa que o paciente do COVID ele tem uma respiração um pouco mais rápida e mais curta, né então a gente geralmente sugere que esse paciente comece a trabalhar as respirações mais prolongadas, puxar a respiração mais funda. Né, justamente para a gente começar a trabalhar esse pulmão. Ou seja, puxar o ar, ó. E sempre soltando, fazendo o bico, né? Como se fosse encher um balão. Esse paciente no pós, ele vai ter dificuldade de fazer isso. Porque, repito, pela, pela fibrose, o pulmão ele não deixa você puxar o ar fundo. né? Só vai treinando, vai puxando o ar. Exercícios que auxiliam também a dinâmica torácica. Puxou o ar, abrindo bem o braço e soltando o ar, fechando o braço. Isso ajuda na dinâmica do pulmão, né? ajuda no movimento da caixa torácica. E trabalhar também a parte do diafragma. Coloca a mão na barriga e sente. Puxa o ar, né? E sente a barriga crescer. Ou seja, assim, eu digo que todo mundo respira errado, né? Porque o certo não é respirar com o pulmão, não é respirar com o peito. O certo é respirar com a barriga, ou seja, o diafragma ajudando nessa respiração. E na hora de soltar o ar, o diafragma relaxando para esse ar sair do pulmão, né? Só que não, todo mundo respira com pulmão, né? Respira aqui com o peito, tá, Então, procurem trabalhar, fazer esses exercícios nesse pós para ajudar de uma certa forma. Trabalhar, como é que eu posso dizer trabalhar de uma forma em que você consiga puxar a, o ar de uma forma mais funda para você ter uma uma capacidade pulmonar melhor maior também isso que ele perguntar é, quando eu fizer essa inspiração que é puxar o ar eu, eu isso que eu ia perguntar a gente deve puxar expandindo o peito ou expandindo mais o abdômen porque o pessoal pois pode isso. treinar aí que está assistindo a gente bora todo mundo puxar o ar a gente tem que expandir os dois os dois crescendo bem a barriga enchendo bem o peito porque o diafragma ele vai te ajudar a puxar o ar e o peito vai crescendo e expandindo né? vai enchendo de ar é verdade e a gente lembra direitinho enche os dois é e é difícil Respirar, Tem que estar concentrado, pra... né? Tem que estar Exato. concentrado para respirar certo. Respirar com a ajuda do diafragma é bem complicado. Você precisa concentrar para conseguir. Se você ficar no, no aleatório e não prestar atenção, você perde o foco. Isso pode ser repetido quantas vezes ou durante quanto tempo? Tenta fazer sempre 10 vezes. Aí depois respira normal. Depois mais 10. Respira normal. Mais 10. Tenta fazer sempre 3 vezes. Já é suficiente. O posto, preciso fazer desse... uma frequência exata durante o dia? Posso fazer não, uma, duas, três? Não tem. Pode fazer à vontade. Eu digo que quanto mais você conseguir fazer, melhor você vai, vai voltar a respirar, né? Lembrando, esse pulmão ainda está duro, então você precisa expandir ele, você precisa trabalhar ele. Então, quanto mais e melhor você fizer, lembrando, sem cansar, né? Cansar o suficiente para desestabilizar, melhor. Puxar o ar e prender a respiração é indicado para alguém que passou por Covid? É, é indicado, sim. Porque assim, o que que acontece? Quando você puxa o ar e prende, você eh, estimula o teu pulmão a ter um tempo maior para ter aquela troca gasosa, né? Que a gente fala, que a gente chama de de pausa inspiratória. Então você puxa o ar pelo nariz, prendeu. Você está aumentando o tempo do oxigênio dentro do, do pulmão e soltando. Então, esse exercício a gente faz justamente às vezes, né, quando o paciente começa a ter um pouquinho mais da queda do oxi, da, da saturação, a gente faz para tentar manter um pouquinho. Lembrando, se esse paciente tiver desconforto respiratório, não faz, é um esforço. Então, minimizar o esforço para ele é o que tem que ser feito. Por um acaso, dormir de peito para cima, né? comprimindo, então, as costas no, no colchão. No pós-Covid, há alguma contraindicação? Tem preferência de posição para ficar deitado, para melhorar a oxigenação? No pós, não. No, na fase aguda, eu particularmente... Porque, assim, é desconfortável ficar de bruços, a não ser que você tenha um costume. Mas no pós-Covid, eu não, não faço restrição. Eu deixo liberado, não vejo porquê. Lembrando, assim, nosso pulmão ele tem uma melhor troca gasosa na parte posterior. Né? Então, se você fica de, de, de barriga para cima, ele, você fica com a costa em contato com a cama, a cama fica pressionando só a costa, isso é dinâmica ventilatória, ou seja o seu pulmão, ele não está expandindo da forma que ele poderia expandir melhor. Né? Então, no paciente, no, na fase aguda e na, no pico inflamatório, a gente pede quanto mais tempo ficar e puder ficar de, de, de bruços, ou seja, em prona, melhor, porque a troca vai ser mais adequada. Agora não pode, não, não restringe não a não ser que esse paciente tenha uma queda de saturação frequente. Aí ah, eu já já sugiro. Certo. Quero e agradecer também. Pois não. Em, em relação a tu falou da, da questão de, de deitar. Gente, no, no na fase aguda, ou seja, nos 10 primeiros dias e no pico inflamatório, evitem ficar deitados reto. Porque assim, a gente observa que a a a melhor posição para ficar, para ter uma melhor dinâmica respiratória, uma melhor troca gasosa, é o paciente ficar deitado entre 30 e 45 graus, nem abaixo disso e nem acima disso, porque diminui o trabalho do diafragma, o pulmão não não já não está trabalhando da melhor forma, então... Sempre deixar a cabeceira nessa altura, nessas alturas, entre 30 e 45 graus, ela favorece uma melhor dinâmica respiratória e uma melhor troca da saturação Então, vale a informação. Ou seja, colocar um travesseiro normal Sim. ou aquele travesseiro triangular. Aquele triangulozinho, ele, ele serve bem. Ele ele funciona ele funciona bem. O importante é deixar a cabeça mais mais elevada, né? É, a cabeça não, Perde. é só o tronco, né na verdade. Perdão, o tronco, tronco é. é. Vamos lá, quero agradecer também a Ruth Gonçalves, que está aqui participando com a gente. É... A minha mãe também, a Fátima Oliveira, ela faz uma pergunta aqui, parabeniza você, o Carlos Eduardo, a mim, e ela fala o seguinte, é. ela faz diariamente esse exercício né, da respiração. Ela teve Covid, mas não teve falta de ar significativa. E não tem hoje essa falta de ar. Tem algum problema fazer esse exercício diariamente? Esse não exercício respiratório, nenhum. não, né? Não, não, não tem problema nenhum. Na verdade não, é que você falou, que... quanto mais fizer, né? Quanto mais estimular, até é, melhor, né? Quanto mais, é, até melhor eu não sei se ela pode estar sentindo que... que assim, mesmo que você não sinta, não tenha sentido a falta de ar, ou então a, o cansaço, né, durante o COVID, a falta de ar, ela é relativa. Às vezes a gente vê um paciente com uma frequência respiratória em 40, mas você pergunta para ele se ele está com falta de ar, ele vai te dizer que não, né? A falta de ar, ela é bem relativa. Então, assim... Tem que observar se ela está sentindo a falta de ar ou não. É, desculpa, se a frequência respiratória dela tá um pouquinho mais curta ou não. Se ela consegue respirar da forma que ela respirava antes ou não. Se ela consegue puxar o ar da forma que ela conseguia puxar antes ou não. Então, se ela não conseguir puxar o ar fundo da forma que ela puxava antes, pode fazer, fica tranquilo. Não vai fazer mal não. Perfeito. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, o momento é agora, porque já já a gente finaliza. E mais uma vez eu quero agradecer a você, Casa Eduardo, que muito gentilmente está aqui conosco partilhando. Eu acredito que as, as perguntas encerraram. Então fica o convite para um próximo momento a gente falar de uma outra temática, tá bom? Você já, já se sinta convidado. E desde já, muitíssimo obrigada mesmo. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa live até agora. É, pedir a todos também que continuem se cuidando, continuem se protegendo. A pandemia ainda não acabou, ainda estamos num momento crítico. Precisamos manter os cuidados higiênicos, uso da máscara, é, manter o distanciamento, evitar aglomerações. Enfim, cuidar da saúde como um todo, tá bom? É, acho que é isso, se você quiser finalizar com alguma fala, fique à vontade, senão a gente já dá por encerrada lá. live. Obrigado de novo, Tainá. obrigado, FPA, é, já sou de casa, né? Fique à vontade, <risos> quando precisarem, só falar, qualquer dúvida, podem entrar em contato, é, é, que vocês precisarem, fiquem à disposição, estou à disposição, e é isso. Tá certo, gente. Então é isso. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. E até um próximo momento uma próxima live educativa. E a FPA agradece a presença de todos. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Boa noite.